Jovens cabo-verdianos que nasceram após a morte de Amilcar Cabral recordam-no como um herói, e um exemplo, mas consideram também que ainda se pode fazer mais para perpetuar o legado do fundador do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Luta para independência, mobiliza tanto a população para reivindicar seus direitos e tal. Então já que pessoas infelizmente não se preocupam mais que aquela parte política de Cabral, Ou é? a Cabral como um homem de Estado, mas quando eu te pesquisar Cabral não estou a que revolução que foi só a nível de, de armas né foi mesmo criar um novo ou criar um novo afirmar identidade cabo-verdiana não estou a que Cabral o que, é que ele tenta é do género, se não também fazer erros que seja nós próprios fazer e não assumir não quer estar a viver que erros dos outros o líder histórico nasceu na Guiné-Bissau e foi há 50 anos assassinado na Guiné-Conakry. Os jovens que beneficiam da luta que encetou pela independência de Cabo Verde entendem que o seu maior legado passa pelo exemplo que deu na defesa da igualdade entre seres humanos. Mas para aquele que percebe história que para nós antepassados e até hoje, foi um herói. E foi um homem que luta, foi um combatente e um senhor que tinha em mente igualdade de ser humano. E, em Tacaritama, se estava vivo, era um homem de referência para alguém que a seguia. E já deveria também o e Amílcar Cabral. Os jovens cabo-verdianos abordados pela luz entendem que os maiores exemplos de vida dados por Amílcar Cabral passam pela luta pela liberdade, sem apelar à guerra, mas sim a uma autodeterminação construtiva.